Muitos me perguntam sobre o termo queer. O que ele significa? Por que ele está na sigla LGBTQAP+. Para a gente entender esse termo, temos que voltar um pouco no tempo. Queer é uma palavra que surgiu no inglês em torno de 1500 e que literalmente significa estranho, esquisito, exótico. E em volta de 1920, ela estava sendo usada como ofensa direcionada a pessoas LGBTs. Esse termo, entretanto, passou a ser ressignificado pela própria comunidade LGBT. Reconhecendo seu significado enquanto algo estranho, diferente, o termo queer passou a ser utilizado para se referir a tudo aquilo que é diferente do padrão hétero e cis. É uma forma de dizer, se a norma é ser hétero e cisgênero, sim, eu sou estranho, sim, eu sou diferente. Um termo que antes era uma ofensa passou a ser utilizado como uma forma de empoderamento. Quem usa esse termo, então? Qualquer um que se distancia da norma hétero-cis, pode ser considerado queer. Gay é queer, trans é queer, bi é queer... Esse termo nunca surgiu para sobrepor outros termos. Esse também é um termo que pode ser reivindicado quando uma pessoa se entende como fora da norma, mas talvez ainda não tenha um termo mais específico para se reivindicar. E, para ela, se entender apenas quanto queer já é o bastante. Sendo este um termo em inglês, ele não teve um uso tão forte no Brasil quanto ele teve lá fora. Por causa disso, aqui ele costuma ser mais fortemente associado às produções acadêmicas acadêmicas que surgiram ao se estudar a atuação dessa comunidade a partir das décadas de 80 e 90. O que se entende como teoria queer, então, critica as normas de gênero e sexualidade, a binariedade e procura compreender e humanizar esses comportamentos que são considerados desviantes. O termo queer, então, faz parte da história LGBTQIA+. por isso que ele está na sigla e por isso que ele tem tanta força dentro da comunidade.